Só mais uma semana e essa saudade se em ficar Será que eu vou te ligar? Não sei se eu devo ligar Viajando em pensamento me pego lembrando do que aconteceu Com o celular na mão Brigando com a solidão E a gente já sofreu demais um com o outro quando a pele encosta o bicho pega fogo Eu vou te ligar, cê vai me atender E a gente se gruda, desgruda na cama e ninguém vai sofrer Eu vou te ligar, cê vai me atender Eu sei que é um erro, mas que erro é um gostoso que eu vou cometer Só errando pra gente aprender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 só errando pra gente aprender Eu sei que é um erro, mas que erro gostoso que eu vou cometer Só errando pra gente aprender